trabalho aqui na Associação Geoparco Estela, que é a entidade que preparou a candidatura da Estrela ao Mundial da Unesco e será responsável depois pela gestão da, da marca Geoparque Mundial da Unesco. Um, estudar na STH o que é que foi? Uh, foi uma descoberta, um, eu gostei muito de estudar na, na STH, também trabalhei lá, fiz lá o meu estágio, um, foi um percurso muito interessante. Eu era trabalhadora estudante quando fui para a STH e nunca senti que isso fosse um impedimento para terminar o meu curso. Música Tive a vantagem de ter colegas fantásticos que me passavam sempre os apontamentos quando eu não podia ir às aulas. Temos uma equipa de professores fabulosa, sempre disponível. Não é só o horário que está no gabinete, é a disponibilidade total quando nós precisamos ter alguma dúvida, encontramos nos no mar, combinamos um horário com eles que seja compatível com o nosso, a direção, os colaboradores da STH, somos muito bem recebidos, somos acolhidos. E uma coisa que eu acho que é muito importante é, não somos só um número. E sempre foi essa, ou sempre foi essa uma das perspectivas que eu tirei daquela escola. Tive também a vantagem de ser convidada de, para fazer parte do Núcleo de Turismo e Lazer, que nos ajuda a ter também uma outra perspectiva, como alunos, quais é que são as nossas dificuldades, o que é que nós gostaríamos de obter mais daquela escola. Depois temos também a opção ou a visão, digamos, dos professores, da direção, o que é que é possível fazer para que todos nós sejamos uma família, que acho que é isso que define a SDH realmente, é uma família. E ao mesmo tempo ajuda-nos a perceber também uma outra coisa que eu acho que é importante, é não é só o que é que a escola nos pode dar, que nos dá muita coisa em termos profissionais, mas o que é que nós também podemos fazer por esta escola. Por isso, venham para a STH, venham fazer parte desta família e mais do que isso, deixem a vossa marca nesta escola.